Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós apresentamos esta vida em oração, para que o Senhor venha abençoá-la, ó oh Senhor dê saúde, paz, de libertação, de prosperidade, dê bênção a esse meu ouvinte. Meu Deus, entre nesta casa, se tiver alguém doente, enfermo, alguém com dores, com enfermidades. Meu Deus, venha sarar as feridas, aqueles que estiverem doentes, deles saúde. Aqueles que estiverem perturbados, angustiados, deles paz, libertação e bênção. Aquele que está sozinho, solitário, angustiado, que o Senhor venha confortar o coração deles. Meu Deus, estenda suas mãos sobre as suas vidas para abençoar o emprego daquele que está trabalhando e aquele que não está trabalhando, que o Senhor venha abrir uma porta para o trabalho deles. Estenda a sua mão para abençoar o comerciante, abençoar o empresário, Abençoe, Deus, o seu comércio, a sua empresa, os seus negócios os materiais. Abençoe esta casa, esta família, este lar. Venha libertar aqueles que estão presos nas drogas, no alcoolismo. Venha trazer paz para esta família atribulada. Venha trazer libertação para aquele que está cativo, que está preso. Estenda a mão sobre aquele que está sentindo dores, aqueles que estão nos hospitais, nas clínicas. Também oro por aqueles que estão nos presídios, aqueles que estão cumprindo as suas penas porque erraram, falharam e feriram a lei dos homens. Meu Deus, estenda a mão para abençoar aqueles que estão no presídio. Abençoe o Pai e a Mãe. Daquele filho que está envolvido com drogas, que chora, que sente grande tristeza. Ó Senhor, em nome de Jesus, abençoe a todos. Amém.